Nopan, então, há pouco tempo eu fiz uma enquete no meu Twitter no servidor do Discord para saber o que vocês queriam para um próximo vídeo, e vocês foram espertos o suficiente de escolher que querem a história do dia mais confuso da minha vida, do que como eu escolhi o joguinho de cavalo. Assim, elaborando o segundo tema no canal de games. Então, como que minha opção ganhou, e também eu quero tapar o buraco porque o YouTube é algo complicado, eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Bora lá? Bom, então nós temos que começar pelo princípio Pra que nada fique confuso aqui E o princípio era uma tarde normal Onde eu tinha ingressado pra staff do Discord De um youtuber chamado Breg Mas o problema era que eu tinha ingressado Quando eu tava cheia de coisas pra fazer Meu primo ia vir dar um up no meu computador E eu tava ocupado limpando meu HD E isso tava sendo péssimo pra mim Porque o servidor também era bem ativo Mas ok Tentei. Eu, além disso, ia entrevistar um cara para a staff do servidor do Guin, que ele ainda tinha o servidor e a staff estava comigo. Mas no fim, eu update que meu computador me confundiu ao ponto de eu esquecer da entrevista do cara. Aí ok, nós decidimos remarcar, mas aí eu me desenhei e esqueci de novo. Só que eu interrompi o desenho para dar minha primeira punição na staff do Breg. E estava sendo meio complicado para mim por causa da minha rotina apertada. Mas cansei de desenhar naquele dia e decidi terminar no dia seguinte. Mas no dia seguinte, eu fui ver como o servidor do Brag tava. Eu tinha sido demotada de lá por causa de inatividade, De boas, fui falar com a Jimin pra agradecer pela tentativa. E nós conversamos na boa. Até que um indivíduo comentou sobre a staff do Gin. Perguntou se era legal e se tava tudo bem nisso. Aí eu expliquei tudo direitinho e ele disse que tinha feito o formulário e perguntou se já tinha ido. Mas aí eu disse que eu esse tivesse feito. Até que eu tive uma confusão mental. Porque ele veio e me perguntou. Mas você já não tinha aprovado meu formulário e esqueceu duas vezes da entrevista? Nessa hora eu entrei em choque. Subi a DM e vi que o cara que tava conversando não era o meu superior do servidor de bregui. Mas sim, o cara nada a ver que eu ia entrevistar no servidor do GIN. Sério, eu tava fora de caldo aquela hora, mas eu entrei rindo pra um cara pra dizer sobre meu mais novo feito. Confundindo um cara nada a ver Com uma staff em que fui demotada Eles perguntaram como eu obtive essa façanha E eu expliquei tudo O cara ficou confuso pra caralho Mas engraçado foi que ele nem desconfiou Parecia que ele já sabia que era engano desde o começo E disse que se eu quisesse Podia fazer o teste de novo mais tarde O que me deixou cabulosamente mais confuso Do que era pra eu estar Depois disso eu cheguei no meu parceiro de staff do Bragg E comentei disso Mostrei a conversa pra ele e ele riu Itros também Esse dia foi inesquecível eu Tô rindo dessa porra agora Então aí é isso. Eu espero que você tenha gostado da história e se gostou, deixa um like aí embaixo e não se esquece da inscrição para me ajudar a pegar os 3 mil logo. Abraços!